Salve, queridos amigos, sejam bem-vindos à Taverna, eu sou o Colosso E hoje eu tô pra falar pra vocês daquela bizarrice que foi a imagem do Sonic Do possível filme do Sonic que vai sair ano que vem Vamos falar disso um pouco? Bora pro vídeo, galera! Pessoal, é muito fácil você fazer um filme de um personagem tão querido como Sonic, que emocionou a gente desde a década de 90, no Master System, Mega Drive, Playstation, por aí vai, né, galera? E continua atraindo cada vez mais fãs, mesmo nessa nova geração, com jogos cada vez mais bonitos. E aí você pega aquela imagem bonitinha do nosso porco espinho, azulzinho, barrigudinho, com um pé desse tamanho, e transforma nessa bizarrice. Eu acho que quem tá fazendo o um filme, cara, ficou com tanto medo da repercussão dessa imagem que deixou escura a cara dele. Daqui a pouco, galera, eles vão iluminar essa imagem vai aparecer lá o Usan Bolt lá com a cara do Sonic. Só tá faltando isso, pessoal. Sinceramente, galera, qualquer dificuldade de você pegar um personagem, fazer ele em, em live action... Mas imitando do videogame, cara, você pode copiar, você deve copiar. É isso que a gente se apegou no Sonic há muitos anos, não é num humanoide cabeçudo azulado, não. Poxa, gente, e eu falo pra vocês, gente, eu não tenho dúvida nenhuma, isso aí, cara, eles já estão avisando pra gente, o filme vai ser um verdadeiro cocô, um verdadeiro cocô, Poxa, qual que é a dificuldade? Eu acho que quando eles foram fazer esses, esse tipo de filme, cara, eu vou falar ainda pra vocês de alguns outros filmes baseados em jogos que ficaram uma verdadeira merda. Mas eu acho que o cara tá lá, o, o, o diretor do filme lá, o cara que vai produzir, vê um cara comendo uma coxinha com, de frango ali na, na esquina, o cara tá lá. E aí, meu irmão, beleza, cara? Oi, tudo bem? Já é? Bora ali fazer um filme ali, você escreve o roteiro e desenha o personagem, pode ser? Ah, tô fazendo nada mesmo, bora lá. Gente, só pode ser isso. Porque como que o sujeito me faz um Sonic feioso desse tanto aí, gente? Bora que eu quero falar de outros filmes terríveis que fizeram, destruíram a imagem dos nossos queridos jogos aí. Cara, pegaram, vocês lembram em 1993... Eu vi esse filme na sessão da tarde. Me fazem Super Mario Bros é, com personagens reais. E aí fazem um mundo futurista, cara. Que merda é aquela, pessoal? I got a feeling we're not in Brooklyn no more. Luigi! Nancy! You better not hurt us! They're brothers. They're plumbers. Oh, no! Luigi! They're on the trail... ...of a kidnapped princess... ...and a mystical meteorite... It's incredible! ...that gives anyone who possesses it... ...the power. Rule the universe. Get me the rock! Tell yeah. it in lizard breath! Oh, Now they must rescue the princess. Luigi! <laughs> Alien species escaping and make it safely back. Later. Alligator to our world. Are you, you alright? Before time runs out. <laughs> no game, pessoal, olha esse Mario. Que que é isso? <risos> olha o Rei Copa, cara olha o rei copa gente que que é isso cara que história? da onde tirar essa história cara meu deus mas destruíram o jogo destruíram o filme cara que merda que ficou aquele filme para quem não viu não assista por favor veja partes aqui no próprio youtube só para você ver a, a coisa horrorosa que é você tá vendo as imagens aí passando não precisa ver mais do que isso não beleza em 94 eles me soltam que filme? Street Fighter. Porra, legal, Ryu, Ken, é o Guile e tal. Bom, beleza, gente. Me soltam um Guile com o Jean-Claude Van Damme. Que verdadeira merda. O Bison, que era isso, gigante, se tornou isso aqui. Raul Júlia na sua fase terminal, coitado. Meu Jesus, que Deus o tem, que já foi embora, coitado. O Raul Júlia, cara, quem não sabe, ele fez Família Adams, cara, que ficou fantástico, mas usar o Raul Júlia para fazer o, o Bison, cara, Tá de sacanagem, gente. E o Blanca, velho. Olha o Blanca. De nada a ver, cara. O Blanca fica numa viagem, o um filme inteiro. A gente não vê o Blanca a hora nenhuma. Ficou uma verdadeira merda. Gente, se eu falasse assim pra vocês. Galera, eu quero fazer um filme baseado num jogo de luta, de rua. Pancadaria. Cara, simples. Simples. Roteiro básico, eu tenho que salvar alguém, eu tenho que bater nos bandidos, eu tenho que destruir uma fortaleza gigantesca cheia de bandidos e salvar a menina. Esse é o enredo de Double Dragon. O que, que os caras fazem? Um filme futurista, que eles têm um carro que se alimenta de lixo para poder andar. Cara, ficou uma verdadeira merda. Tem a, a bosta de um medalhão lá que serve para os dois ficarem fortes. Nossa, cara. Cagaram o jogo todinho. E o jogo, cara, eu joguei muito no Master System, década de 90. É pô, pancadaria de rua, cara. É só você ir andando, pancadaria, andando, pancadaria. Simples. É tão difícil fazer um filme assim, gente. Por que, que os caras não copiam? Eu não entendo isso, cara. Mas ficou uma verdadeira merda, vocês estão vendo aí. É uma bosta total. Agora eu quero só fazer uma menção honrosa aqui, ou desonrosa, para alguns filmes de jogo que conseguiram realmente estragar. Cara, se tem uma franquia de sucesso e que não tem como errar, é Resident Evil. O que, que eles me fazem? Transformam o filme numa verdadeira pancadaria, sem nexo, sem noção, uma coisa ridícula. Outro filme, Lara Croft, cara. O um filme, o um jogo, espetacular, fácil de você adaptar para o cinema, me fazem lá, Angelina Jolie. Fazer um filme horroroso de chato. Mortal Kombat? Razoável. Principalmente o primeiro, achei bem legalzinho. Os outros, uma verdadeira merda. Não gostei. Queridos amigos, eu quero saber de vocês. Quais desses filmes vocês perderam tempo na sessão da tarde vendo? Não mitam. Coloca aqui no comentário que eu quero saber quais os outros filmes que eu deixei de falar. Porque tem muita merda, de... <risos> Tem muita coisa ruim ainda que eu não falei aqui. A lista é gigante. Então coloquem aqui no comentário qual filme que vocês queriam que eu tivesse falado aqui, tá bom? Beijão. Tchau, tchau, galera.